Em terceiro, use uma peça chamativa. Isso dá muito certo, sabe por quê? Porque você vai trazer atenção para alguma parte do seu corpo, para alguma peça, e a outra peça você vai usar mais neutra, mais baixa. E aí, pode ser como essa da foto, né? Essa, parece um kimono, uma coisa bem dramática, pode ser assim. E aí, você coloca uma calça jeans, uma camiseta branca, um tênis, uma sandália, fica ótimo. Essa peça chamativa vai também estimular mais a tua criatividade. Às vezes, é uma peça que você comprou... E que você nem consegue usar, né? Usa assim dessa forma, coloca assim com intenção. Não faça nada sem intenção. Se você for colocar uma peça super chamativa para ficar se escondendo, para ficar se fechando, sabe? Entrando dentro de você é besteira, nem vai porque você vai ficar, sabe? Vai passar o tempo todo que você tiver uh, se sentindo mal, se sentindo uh, olhada pelas pessoas, julgada. Por por outras mulheres, vai se sentir feia, vai se falar, nossa, por que que eu fui ouvir aquela louca da Marcela e coloquei essa peça, olha só como tá ruim, como tá feio. Então, coloca com intenção, eu vou assim e vou colocar assim, deixa a peça mesmo ser a, a atriz, ser a peça principal do teu look.